Obrigado. Bom dia para você que acompanha o portal SB Notícias. Estou novamente aqui no Jardim Brasília, na rua Luiz Furlan, onde tem uma árvore enorme aqui, João Bolão, né? E ela está estourando toda a calçada aqui ao lado da escola Dona Pura. Né? Vale a pena aí o meio ambiente vir aqui e analisar isso daqui, o porquê, né? São várias árvores aqui, ó, que está que pode condenar e pode até cair na escola, né? Mas fica o um alerta aí para vocês aí da área do meio ambiente de Santa Bárbara que possa rever isso daqui. Até porque essa árvore aqui ela está um grau diferenciado para a esquerda, né? Na visão aqui que eu estou mostrando para você. E o Portal SB Notícia percorre toda a cidade, né? e vai alertando, ajudando aí a prefeitura, mostrando né, o que precisa ser feito né? e de repente né, possa vir ver e, e não é nada disso que a gente fala mas essa árvore aqui com certeza está condenada ela está praticamente aí adentro né? se você observar aqui, mais de 40% pra dentro aí da área particu particular, não, da escola, né? Então fica aqui o registro. E você pode observar como está estourando a calçada, né? Vale a pena o um engenheiro vir analisar, ver isso daqui, para ver se não tenha problemas futuros, né? E gerar aí, acabar caindo até na própria escola aqui, Napura, né? aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas você pode observar que está arrebentando a calçada, né? num diâmetro aqui, numa distância aí de aproximadamente uns 20 metros. Né? Então fica o registro pelo portal SB Notícia. Bom dia para o senhor. Ah. E aliás, também tem um outro morador aqui que já pediu aqui para a Prefeitura para ver se poda uma árvore aí que ele tem medo, possa, tá, possa cair até a casa dele eu vou chegar até ele aqui próximo, ver o que ele vai falar conosco também aqui né? até estamos aí para ajudar a prefeitura e ver o que faz Bom dia para o senhor, tudo bem? E essa árvore aí também, qual que é a então, situação? Essa árvore aqui, rapaz, ó. Eu tive que mudar a calçada, a raiz dela entrou Desculpa aqui. Desculpa, o nome do senhor? André. Seu André, há quanto tempo o senhor mora nesse bairro aqui? Há 20, 23 anos. É. E o que que sucede também essa árvore aqui, ela tá pendendo um pouco para a esquerda aqui, né? É, é, também. E, e, e outra, né? se der um temporal ela cair para cá, tudo bem. Se cair pra lá para cima da minha casa. E nós já mandamos umas. Uns, faz uns seis anos, mandamos três comunicações para a prefeitura. Não Foi tinha... feito o protocolo disso daí? É, a gente fez o papel aí, né mandamos já faz uns seis anos. Seis olha. anos. É, por aí. É, por é. aí e por a rua né? aqui é a rua Luiz, Luiz Furlan. Furlan. É. Olha, fica aqui na rua Luiz Furlan, próximo que no... 215, vale a pena aí a equipe Entrou a raiz na minha do garagem meio ambiente lá, ó, aí. quando eu troquei a calçada, a raiz já estava lá dentro da garagem. Certo. E desses três protocolos que o senhor fez, há seis anos não deram nenhum feedback não, aí? Não não, não, não aconteceu nada. Não, né? Mas eu espero, através também da, da live, mostrando que chega em tempo hábil aí para as autoridades... Eu sei que tem pessoas excelentes que trabalham no meio ambiente uhum. e que possa vir reverso daqui avaliar, é. né? É. Na verdade, o senhor estava querendo que é, extraísse, pelo menos, pelo menos podar ela bem aqui em baixinho, né? É, né? Que a é. raiz dela vai até lá. Porque agora as raízes que vinha para cá eu mesmo cortei. Ah, é. A raiz cortei. chegava até aqui? Vixe, entrou aqui, né? É. Ela uhum. aqui, entra... aqui aqui tinha um buraco já assim. Certo. É até porque próximo ali a escola, tem umas três árvores meio condenada e ela está levando para o lado da escola, né? Então o problema, o medo nosso é esse aí, né? E essa árvore é enorme eu aqui eu também, né? Ali, rapaz. Olha só o tamanho disso tô... daqui. Mas aqui já foi podado por alguém também? É, aqui eles só veio fazer a saia, né? Só a saia. Aí eu conversei com os caras, falei ó, oh, faz favor, pode ali em cima tá acontecendo isso ou não? A gente só pode fazer a saia. Certo aí E quando existe aquele vento, para que lado essa árvore mais pende? Ah, Esquerda, direita? Dia, o meu irmão que estava olhando ali do portão dele, falou certo. que estava batendo, aqui, ó, batendo nesse posse é. de energia aí. É. Né? Tá aí. Então... Com licença, eu moro aqui. Certo. Da minha casa no portão eu vejo. O que ele está falando é verdade. Minha... Ali, Como o senhor chama? Manuel Marques Pereira. Seu Manuel Marques Pereira. Qual que é também a... Eu por E eu faço uma redificação. Seguinte, eu, eu, eu pergunto o cidadão. Essa rua é duas mãos. Certo. E eu, inclusive eu já falei com o. Há quanto amiguinho. tempo o senhor mora aqui nesse bairro? Há cinco anos. Cinco anos. É, e aqui passa. Talvez as pessoas falem é moleque que está dirigindo. Moleque não. Barbudo de cabelo branco. Numa velocidade imensa. A nossa escola está aqui. Certo. Agora, é duas mãos e eu concordo Tem que respeitar ou Uma lombada ou uma placa Porque as pessoas que estão tá dirigindo Meu amigo, não todos Mas tem pessoas que não se enxergam É, foi uma boa observação do senhor aí é, Próximo à escola que... Porque não tem mesmo aqui uma lombada nada, né nada. Uma Ali, tem sinalização é. aí. Tem gente aí que já chegou a passar aqui Acho que mais de 60 por hora ah, 60 tá por hora aí, Dá, dá, lá, dá, dá aí. medo, dá medo Fica Tem aí segurança. mais uma dica aí também para o Secretaria de Trânsito que possa vir analisar Olha, também, é ver, idoso, né? né? E vem algumas autoridades ver já esse fato aí com vocês em relação a isso daí? Cidadão, nunca ver. E eu tenho que falar a verdade. Vou é. voltar a falar. À noite eu fico sentado naquela área ali, minha casa é 242, é. e um dia eu vi dois... O ano passado, dois molecão um barbudo, homem, é. subiu de bicicleta aqui na garupa, eu dirigindo, parou bem ali na, em frente à escola. Entrou dentro da escola e eu olhando, eu liguei para a polícia, a polícia, escreve ali para mim, estou escrevendo, e a polícia não veio. Quando a polícia começou a falar comigo, eu falei, não é mais preciso, a polícia respondeu, por quê? Já foram embora. Vai lá ver o que aconteceu, eu falei, eu não. A pena eu estou falando. Mas em relação, nós estamos falando também sobre lombada aqui. Lombada o senhor, também é? seria bom, meu amigo. Eu concordo. Na rua Como... Luiz Furlan. Luiz Furlan. Perfeito. Porque eu acho que mediante a rua, Medina a distância, né? Que o cara sai, vira para cá lá em cima, depois da Joconda Sibim e desce, achando que é uma pista. Uhum. O seu André aprovou. Uhum. Né? Aliás, eu estou aqui até para mostrar uma reivindicação e tentar melhoria devido a essas Isso, árvores aqui essas que, árvores que está é ela tá comprometendo né? toda é. o, a, a calçada e pode também afetar até a escola. Né? É. Com esse período de chuvas, é. muitas árvores é. é, vêm caindo aí. É. Né? Me desculpa, cidadão. Bem, né? é. Me desculpa o modo de eu falar. Perfeito. Sabe qual é que é o problema? A pessoa que é engenheiro da prefeitura, eu não estou desprezando ele nenhum, não conhece a árvore que ele está plantando. A profundidade tem que ser, chegar ao menos meio metro. Certo. Esse planta aí com 5 centímetros de fundura. É, e essa também está pendendo para o lado ó. esquerdo. É, é claro. É, é igual o André falou, o senhor André. Seu André? André, André é, né? Isso. Então quer dizer que o senhor tem três protocolos em relação é, a isso daí? É, eu nem sei se existe ainda lá na prefeitura, né? Estou tô falando para você, eu procuro, não ser uns seis anos ou, ou mais, né? Que, que nós fizemos o protocolo. Uhum. Conversei com o vereador também, mas isso já de outras eleições. De né? outras eleições. É. Acho que nem existe mais esse vereador ah, hoje, não. Mas, né Acho que não. É por aí mesmo. Então fica aqui registrado pelo portal SB Notícia, tá? E vamos entrar em contato com... A Secretaria do Meio Ambiente, a Assessoria de Imprensa, para ver o que elas possam falar, se é que falam, né? Até porque todas as demandas que é mandado não é dado feedback, não sei o motivo disso daí. É, eu né? Mas enfim. Agora nós... ali eu vejo que essa lado aqui vai lá para casa. Vai para casa não, dele, não, né? De tá. Então, mas o fato eu vim mostrar mais aqui ah, também. Um alerta, né? Isso fica de alerta, até porque o portal SB Notícia está aí para ajudá-los, né? E geralmente todos os trabalhos que a gente tem mostrado, a prefeitura tem ido lá, tem verificado, tem analisado e realmente tem executado. Mas esse é o trabalho nosso, né? Então estamos aí para mostrar e divulgar, né? Coisa que às vezes a prefeitura não sabe o que está acontecendo, né? ou não chega até ele de forma clara, mas pode ver ó, a proporção que vai tomando isso aqui. Né? Então fica aqui registrado pelo portal SB Notícia. Claudio Mariano com você.